Oi, gurias, tudo bom? Estou aqui hoje pra gente conversar sobre as escovas de cabelo. Eu sempre usei escova de cabelo normal, aquelas de raquete, de plástico mesmo, que a gente encontra em farmácia. E eu usei durante muitos anos uma que eu comprei, que ela tinha o corpo de madeira e as cerdas eram de plástico, que eu achei que era de madeira quando eu comprei. E aí, depois que eu percebi só que ela é plástico, na é verdade. Ela já apareceu em vídeo aqui do canal, se eu achar algum take em que ela aparece, eu vou botar aqui pra vocês verem qual que era a minha escova. E eu usei ela durante muitos anos, só que começou a me incomodar que eu não podia lavar ela, porque por mais que o corpo fosse de madeira, a parte de, de borracha ali, de plástico, ela não saía, então eu não tinha como desencaixar aquilo pra lavar e botar de volta, e eu não podia molhar o corpo, porque como ele era madeira, ele ia trincar, ele ia quebrar. E aí, eu fiquei muitos anos tentando dar uma limpadinha, uh, não me importando muito quando ela estava um pouco mais sujinha, porque acabava pegando o pote ficar no banheiro. E eu não entendia direito o quanto isso era prejudicial e o quanto isso podia influenciar no tanto que o meu cabelo era oleoso. E eu perco muito cabelo Muito cabelo Quem mora comigo, quem convive comigo sabe Que é cabelo pra todo lado Eu respiro, eu tô perdendo cabelo Mas não é porque eu tenho nenhum, algum problema Ou porque... Uh, por estresse ou qualquer coisa assim uh, Óbvio que o meu, os meus picos de ansiedade Influenciam em eu perder mais Mas eu perco cabelo naturalmente Porque o meu cabelo troca muito rápido Então nascem fios novos com muita frequência E consequentemente os fios mais velhos vão caindo E eu já fui em já fui um cabeleireiro, já fiz tudo que era possível. E é essa a explicação. Eu renovo o meu cabelo muito rápido. E desde janeiro do ano passado, de 2021, eu entrei numa onda de cuidar mais de mim e de investir mais em mim. Com isso, eu decidi finalmente investir numa escova de cabelo que fosse tudo o que eu queria e que fosse tudo o que eu precisava e que atendesse essa minha necessidade de poder lavar a escova, principalmente porque eu escovo o cabelo com ele molhado. Então, eu precisava de uma escova que servisse para esse momento específico, para cuidar do meu cabelo enquanto eu estivesse escovando. Foi por isso, depois de muita pesquisa e de ler todos os tipos de escova possível nas importadas das nacionais, eu decidi investir em uma Tangle Teaser. Eu pesquisei muito na internet para entender como que ela funcionava. O site da marca é super bom, tem bastante conteúdo. e Eu vou deixar o link deles aqui embaixo para vocês. Uh, não é um conteúdo patrocinado, não estou sendo paga para falar sobre eles. Porém, se vocês quiserem, eu quero Tangle Teaser, pode entrar em contato. Eu comprei a minha. A minha é uma edição limitada que custava 119 reais na no momento em que, eu, em que eu paguei. Eu comprei do site oficial da marca, porque eu fiquei com medo de comprar de uma Amazon da vida e elas ter uma réplica e não ser a original, e aí tu vai pagar caro numa coisa que não é exatamente o que tu queria. Então, eu dei preferência por comprar no site oficial. E essa aqui é a minha escova da Tangle Teaser. Ela é essa opção da Purple, só que com brilhos. Atrás ela tem glitters prata e na frente ela é lilazinha. Eu sou apaixonada por essa escova, eu acho que foi o melhor investimento que eu podia ter feito. Ela com certeza vai durar muito e foi um dos pontos que me levou a decidir por ela. Os, o que eu precisava de uma escova, dessas escovas é que elas escovassem o cabelo molhado, fosse fácil de higienizar e que ela fosse boa pro meu tipo de cabelo. E aí, o sonho realizado é que agora eu posso lavar a minha escova sempre que eu sentir necessidade, sempre que eu achar que ela tá ficando podre. E ela, óbvio, não pode ser submersa na água, porque ainda tem o encontro do, das duas texturas aqui, mas caso eu precise se enfiar ela dentro da água, eu posso só deixar ela lá secando, assim, que ela vai escorrer a água e ela vai secar, ela não vai estragar, ela não vai engolorar, ela não vai quebrar porque molhou, então eu estou apaixonada. E para ajudar na higienização dela e para limpar aqui no meio das cerdas, porque ela tem dois níveis de cerda, ela tem as mais baixinhas e a mais alta. E aí, para limpar aqui no meio é um pouco mais complexo, porque não passa o dedo para pegar o cabelo que está lá no fundo. Então, eu comprei essa escovinha de cabeleireiro, que ela é de pintar cabelo mesmo, é uma escovinha normal. Só que o tamanho da cerda dela cabe perfeitamente aqui, então, é super fácil de higienizar, ficou muito mais fácil a minha vida. Então, eu passo aqui o, as sardinhas e vai tirando o pozinho. E aí, quando tá um pouco pior a situação, eu realmente boto o shampoo, água e limpo com a escovinha, que é para isso. E essa pontinha aqui ajuda muito a levantar os fiozinhos que estão mais colados no fundo. Então, se precisar cutucar, ela cabe certinho aqui no meio e chega até lá embaixo... Então assim, o combo perfeito é essas duas aqui. Uma pra limpar e a outra que é a que tu vai usar mesmo. Então eu tô apaixonada. O único ponto negativo dessa escova em específico é que como as cerdas são... Elas parecem super duras, eu sei, mas elas não são. Ela é muito gostosinha e as cerdas são moles. Então se eu deixar ela assim, a cerda pode entortar, ela pode estragar. O ideal é sempre manter ela desse jeito e não botar peso sobre a cerda. Então, eu não posso levar ela na bolsa comigo, em viagens e afins, mas a Tengo Teaser pensa em tudo, eles entregam, porque eles fizeram uma... Como é que é o nome? É, to go, eu acho, que ela é um bojinho. E ela tem uma capinha, então, a capinha encaixa dentro dela e protege as sardinhas. Ela é feita para ficar dentro da bolsa, ela é uma escova de viagem e eu estou ansiosa para investir nela, porque eu vou pegar uma dessas também para deixar junto com as minhas coisinhas ali na minha nécessaire para quando eu sair eu ter ela sempre junto comigo. Porque essa aqui realmente não tem como levar junto, ela não tem como proteger, a não ser que tu coloque ela dentro da caixa onde ela veio, mas daí vira um trambolho, né? E a gente não tem tanto espaço assim na vida pra carregar essa, uma escova desse tamanho. Ela é bem grandinha, então... Realmente não dá pra levar junto. Mas ela é perfeita, o cabo é anatômico. Tu consegue segurar perfeitamente, mesmo com o produto na mão. Então, é tudo pra mim e ela encaixa nos fios muito gostosinho. Um ponto que pode assustar é que ela faz um barulho diferente para escovar o cabelo. Não é o barulho de escova normal, de escova de plástico, essas escovas de mercado. Parece que tu tá fazendo com muita força, mas não é. É realmente por causa desses dentinhos menores aqui no meio, que eles dão um barulhinho diferente no escovar. Na primeira vez pode assustar, mas relaxa que ela não tá quebrando o meu cabelo, nem o de vocês. É só realmente por causa dessa diferença de altura dos dentes, que é exatamente pra não quebrar e para tirar os nós com delicadeza. A minha, por ser a Wet Detangler, ela não é indicada para cabelo seco. Tipo, agora, como eu passei aqui, né, eles não indicam que tu use ela no cabelo seco. Mas, assim, gente, eu uso pelo menos uma vez por dia e não acho que prejudique muito, que caia muito mais cabelo. Muito pelo contrário, ainda assim, cai muito menos cabelo do que com uma escova comum. Ponto, não tem explicação. Vou pregar a palavra da Tangle Teaser, sim, senhor. Todo mundo que vier me pedir indicação de escova de cabelo vai sair com uma escova dessa. Outra marca que eu pesquisei foi a Wet Brush. Eu gostei delas, mas aí eu continuaria tendo o mesmo problema, que eu não ia poder uh, molhar elas, porque elas são que nem a minha antiga escova, que elas têm o corpo de um material e aqui o encaixe das cerdas de outro, então isso aqui pode entrar água aqui dentro e ficar água dentro. Mas eu vi que a White Brush agora tem alguns formatos que elas são iguais às da, T da Tangle Teaser, que elas estão assim de, de silicone. Para essas talvez eu desse chance, mas aqui ela é um pouco mais cara, teria que comprar fora e mandar importar, Então ou pedir na Amazon de compra internacional. Aí, ah, eu preferi comprar essa aqui, que a própria marca tem loja no Brasil e chega super rápido. A minha demorou cinco dias, eu acho, cinco dias úteis para chegar. Tem o vlog fazendo um unboxing dela quando ela chegou. E chegou super rápido. Então, lá também eu falo direitinho quando que eu comprei, quando que ela chegou mostro como que ela veio embaladinha e tudo mais. Então, se vocês quiserem ver o unboxing da minha Wet Detangler, eu vou deixar aqui no card de informação para vocês. Essa aqui custa 119, essa outra pequenininha custa em média R$80,00. E eu acho que é um investimento super bom. Como eu disse, elas são escovas que teoricamente duram a vida inteira, vamos descobrir porque vocês vão me acompanhando aí ao longo do tempo. E por isso ela é um investimento que eu acho que vale a pena que é realmente pra ter uma escova que tu não vai te incomodar nunca mais, que tu vai poder ter quantas tu quiser de fato só porque ela é bonita. Tem algumas edições que ela tem, que ela é feita por designer, então elas têm uns desenhos umas estampas diferentes elas são realmente muito lindas dá vontade de fazer coleção, então quem tem condições aí é uma bom colecionável. Com certeza eu vou comprar essa outra pra poder deixar na bolsa, que eu tô apaixonada. Se vocês tiverem alguma dica que, pra, sobre a Tangle Teaser, deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber. E se vocês tiverem alguma dúvida também, quiserem ver alguma coisa sobre ela em específico, comenta aqui que eu volto mostrar pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o like, que me ajuda muito. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até! Tchau!